Na cidade do Japão tem mascotes adoráveis? Também deveríamos ter mascotes aqui na América. Eles seriam tão fofos. Ah, qual que eu escolho? A ou B? O que você acha, emoção? B E você, lógico B Uau, o futuro parece tão brilhante Você é tão inocente Assim como você Como eu me comporto no Facebook? como eu me comporto no Twitter.